É doido Salve aí pra Aran Delan House Como era o nome dele? Era Aran Point Lá no Quartar, aqui. São Luís Maranhão Ixi, pula, pula, pula Pegou dois Pegou um É doido Sempre vem dois O cara vinha ali cos agora, é, esse cara tá aqui desde aquela hora. Não, mas ele Quem saiu vindo tá? agora que eu vi ele ali que ele foi pegar os kits. É, agora, tá na selfie. Na hora da selfie aqui. Deixa eu se os caras vão vir por aqui. Eu vou jogar uma bola. Olha eu aí, olha olha aí, olha aí, olha Pois é, mais uma partida que ganhamos aí. A minha conta principal, a minha conta era escotei se você um dia você ouviu falar, ó, tá aqui minha, minha, minha companheira, tá? Isso aqui é Clarice. Fiz até um vídeo engraçado.